Estranho, passageiro Tudo voa nem consigo olhar Tudo tá estranho, estrangeiro Acho que é isso aqui, não é meu lar Violento, não consigo refletir um disparo o um momento. Não vive de passagem rumo ao vento. Eu não posso resistir. Eu olho em volta nada, tenho aqui. Eu olho em volta não me vejo aqui Tudo tá estranho, mas com destino É fato, eu sei, não há morada aqui De passagem vou olhando semeando em para vou mensageiro errante onde estou um tornado muito forte a tempestade me levou água e vento vão mostrando aonde vou água e vento vão Amém Mente enquanto aguardo meu amor, o meu corpo me limita, me impede de voar. Meu espírito grita, mas a peito entra vento, leve para. Espandamente enquanto aguardo meu amor Espandamente enquanto aguardo o meu amor Espandamente enquanto aguardo